Nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre transporte de seiva. Deixa que o tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê, que que. e hoje a gente vai falar sobre fisiologia vegetal, a gente vai falar sobre transporte de seiva. Galera, a gente vai falar sobre transporte de seiva bruta, transporte de seiva elaborada, e no final da aula, então fica de olho até o final da aula, a gente vai falar sobre anelamento de malpigue, que acontece no floema, é muito importante para algumas provas, então é importante você ficar até o final dessa videoaula, tá? Outra coisa. Para assistir o transporte de seiva, você tem que entender principalmente a histologia, o tecido e a anatomia do chilema e do floema. Por isso que é importante, se você não assistiu, voltar lá na aula de histologia parte 2. Na verdade, tem que assistir parte 1 um e parte 2, porque lá eu falo sobre tecidos de condução. Em tecido de condução, eu mostro lá a anatomia do chilema e do flama. Bora pro que interessa. Tio que montou um esquema aqui pra vocês, vou sair da frente, que é importante você parar esse vídeo, anotar ou bater um print, tá, galera? Fisiologia vegetal, transporte de seiva. A gente vai começar com a seiva bruta. Lembrando que caiu em prova seiva bruta, é a seiva inorgânica. O que é inorgânico, Kennedy, é pra gente aqui? água e sais minerais. Então a planta, ela vai absorver principalmente pela raiz dela, ou seja, não quer dizer que ela não absorva por outras partes do corpo dela, mas a raiz é o principal para absorção de água e sais minerais. Mas quando a gente trabalha aqui, galera, principalmente cai em prova muito relacionado à água. Então, se cair em prova, exemplo, que a seiva bruta, o movimento, ele é ascendente de água pelo estilema, tá certo. Ah, que energia. Eu errei porque eu pensei que era água e sais minerais. Se ele jogar em prova só água, vai marcar. Outra coisa, você tem que ficar aqui ligado a alguns termos técnicos. Ascendente quer dizer subir. Descendente quer dizer descer, tá, galera? Então quem quiser anotar, ascendente pelo cinema Então a água, ela vai sair lá da raiz, onde a raiz vai absorver, numa região principalmente chamada de zona pilífera, a gente já teve uma aula de raiz, vai absorver, e a água ela vai subir pelo vaso condutor, Chamado de chilema. Lembra que o xilema ele chobe. Ajuda a lembrar, tá? Chobe. Lembrando que a gente já falou que o chilema também ele é chamado de lenho, tá, galera? Chilema ou lenho, Vasos lenhosos. Lembrando que o chilema, ele é a região mais interna da planta. O floema fica na parte de fora, enquanto que o chilema fica na parte de dentro, tá? Outra coisa. Células condutoras. Lembrando que a gente já teve uma aula que as células condutoras do chilema, elas são células mortas. Quem são, principalmente... Traqueídes e elementos de vaso. Só para dar uma recapitulada no que a gente já viu. Quais são os fatores que a gente vai estudar que ajudam a seiva bruta, no caso, principalmente a água, ela subir, galera, até as folhas? Primeiro fator, pressão positiva da raiz que a gente vai estudar. Segundo fator, capilaridade. capilaridade. Terceiro fator, a teoria da sucção, adesão, tensão, também chamado de teoria de Dixon. Kennedy, desses três fatores aqui, se eu puder marcar aqui um asterisco, qual é o que cai mais em prova? É o terceiro fator, galera. Terceiro fator, teoria da sucção, adesão, tensão, ou também chamado de teoria de Dixon. Por muito tempo, acreditou-se que o principal transporte de água da raiz até a copa das folhas aqui de uma planta, que a gente sabe que é feita pelo xilema, era feito através de uma teoria chamada de pressão, positiva da raiz. Agora entenda, galera, hoje tem uma teoria para planta, principalmente de grande porte, que é a teoria da transpiração. Mas essa teoria, cuidado, ela não foi descartada. O problema é que, que antigamente acreditava-se que a pressão positiva da raiz acontecia em todas as plantas, era para todas as plantas. Mas não. Hoje, basicamente, eu queria que você anotasse. A pressão positiva da raiz, essa teoria, ela serve mais para planta de pequeno porte, então planta que tem um tamanho mais reduzido, e também para planta que está em local que não tenha tanta transpiração, tá, galera? De novo, antigamente, acreditava-se que a teoria mais aceita para todas as plantas era da pressão positiva da raiz, que eu já vou explicar... Hoje a gente sabe que plantas de grande porte é a teoria de Dixon, da transpiração, mas hoje ela não foi descartada. Hoje ela serve basicamente para planta de pequeno porte, cuidado que isso cai em prova, e para planta que vive em local que não tenha tanta transpiração. Bora entender como funciona essa pressão positiva na raiz? Então imagina, galera, vou sair da frente para você bater um print... E depois eu vou ler esse conceito aqui, vai facilitar a tua vida. Imagina que eu tenho uma planta de pequeno porte, que não tenha tanta transpiração, e aqui na raiz dela é onde ela vai absorver água e sais minerais. Essa água e sais minerais ela vai subir aqui pelo xilema. Vamos imaginar que eu vou pegar a raiz, eu vou fazer um corte nela, eu estou mostrando a parte interna dela. Galera, eu tenho aqui a epiderme, que é a parte externa, lembra? Que é a parte, que é a zona pilífera, onde a raiz ela absorve, ela não tem crescimento secundário, que isso é para facilitar essa absorção. Eu vou ter, epiderme, vou ter uma região chamada de córtex e eu vou ter uma região aqui mais interna chamada de medula. Galera, na região da medula eu tenho um estilema. Eu estou mostrando só o estilema, não estou mostrando o floema aqui para facilitar. Quem é, de, quem é que é absorvido primeiro? Água ou sais minerais? Primeiro são os sais. Galera, se cair em prova, os sais principalmente na forma de íons, forma iônica. Se vier em prova que os sais minerais eles podem ser absorvidos por difusão, tá certo, já vi uma prova dizendo que os sais minerais podem ser absorvidos por difusão. tá certo? Mas o principal transporte de sais minerais é através de transporte ativo, com gasto de energia. Deixa eu ver se eu entendi. A planta, ela gasta energia, gasta ATP para absorver os sais para quê? Olha como ela é inteligente. Ela vai deixar aqui internamente nos chilema, cheio de sais. E se tá cheio de sais, galera, vai aumentar a concentração. Aumentando a concentração, esse ambiente aqui ele vai ficar hipertônico. Vocês já estudaram lá na osmose, que se eu tenho uma grande quantidade de sais no local e pouca água, o ambiente ele vai ficar hipertônico. Se um ambiente está hipertônico, o outro vai ficar hipotônico. E a tendência da água, para quem já assistiu minha aula de osmose, é sempre ela ir para o lado mais concentrado. Então galera, a planta gasta energia para ter sais aqui no chilema, fica hiperconcentrado e por osmose, ou seja, sem gasto de energia, ela acaba puxando essa água. Então é dessa forma que a água ela pode ser puxada. Kennedy, o que é essa pressão positiva? A pressão positiva ela acontece que quando a água ela é puxada, presta atenção, quando a água ela é puxada, já tem uma quantidade de líquido aqui no chilema, galera. O que, que vai acontecer? Essa água, olha aqui um exemplo que eu estou dando, ela apenas vai, mostrar aqui para vocês, ela apenas vai empurrar essa coluna de líquido que já existe para cima. Então a gente diz que essa pressão ela é uma pressão positiva, porque ela empurra para cima. Pressão positiva que acontece dentro do chilema, mas como acontece especificamente no chilema da raiz, a gente chama de pressão positiva da raiz. Kennedy, me dar o conceito se um dia cair em prova, o que é a pressão positiva da raiz? Eu anotei aqui para vocês, olha, é a força. Que a água entra por osmose, então ela está entrando por osmose, empurrando a coluna líquida no chilema para cima, tá, galera? Então ela vai empurrar e dessa forma a água ela vai subir. Agora vem a pergunta, funciona para todas as plantas? Não, basicamente para planta de pequeno porte. Para tentar comprovar a teoria da pressão positiva da raiz, você pode pegar uma planta de pequeno porte, e cortar o caule dela bem próximo do solo, como você pode ver na imagem aqui do lado. Você vai perceber que pelo caule vai começar a jorrar água, vai começar a sair água. Isso mostra que a planta raiz, ela suga essa água, e a água ela é empurrada para cima, mostrando o que a gente chama de pressão positiva da raiz. Cuidado, galera, apesar da água estar saindo pelo caule, você vai marcar em prova que a pressão positiva é no chilema, mas é no xilema da raiz. Existe um experimento que eu vou mostrar aqui no lado para vocês, que dá para analisar essa pressão positiva da raiz. O que, é que você faz? Você faz um corte no caule, lembra, o corte ele tem que ser próximo do solo, e você vai colocar um tubo nesse caule. E você coloca dentro desse tubo mercúrio. A partir do deslocamento do mercúrio, o que, é que vai acontecer? A pressão positiva da raiz vai empurrar a água para cima, e a água ela vai deslocar esse mercúrio. A partir do deslocamento do mercúrio, dá para analisar a pressão positiva da raiz. Outro fator também que ajuda em muito a subida da água, galera, é um fator que a gente chama de capilaridade. Ele ajuda tanto a pressão positiva da raiz como a teoria da transpiração que a gente vai ver, que é a capilaridade. Dá uma olhada pra cá. Kennedy, o que é capilaridade? A capilaridade é a capacidade da água subir em tubos finos. Até na nossa aula lá de bioquímica de água, a gente chegou a estudar sobre isso. Mais ou menos assim, galera. Vocês estudaram lá na física? Se eu pegar do, duas estruturas que estão na mesma profundidade, elas vão ter a mesma pressão, tá? Agora, se tiver grossuras aqui, diâmetros diferentes, exemplo, um aqui mais grosso e um aqui mais fino, a água, por incrível que pareça, ela sobe mais no tubo fino. Essa capacidade da água subir mais em tubos finos, a gente chama isso de. Capilaridade. É claro que não é, e isso que vai fazer uma, a água ela subir numa planta de vários metros. Não, eu estou dizendo apenas que isso ajuda, tá, galera? E o que acontece? Como é que a água? Isso vai servir de ajuda, olha, em tubos finos. Não sei se você lembra lá na nossa aula de bioquímica que a água ela tem a capacidade de se juntar a outras moléculas de água, através de ligações que a gente chama de ligação intermolecular. Inter, porque é entre moléculas, tá? E essas ligações aqui, elas formam o que a gente chama de coesão. Então, coesão da molécula de água, se cair, são as ligações que a gente chama de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Outra propriedade da água, ela tem a capacidade também de grudar, aderir a estruturas sólidas, principalmente dentro do chilema, que ele é oco. Então, a água ela vai e gruda aqui. A gente chama isso de adesão. Então, se cair em prova, a capilaridade, como é que a água ela consegue subir em tubos finos? é graças à adesão e coesão. Como assim? Galera, pensa comigo. Se eu tenho uma molécula de água bem aqui, num tubo que está maior, ela vai ficar num certo espaço. Pode ter a mesma quantidade de água. Agora, se eu diminuo o espaço, ela vai encurtar. E a água que vai para cima, quando ela vai para cima, ela vai subindo, ela vai grudando através da adesão e ela sai puxando as outras irmãzinhas delas, as outras molequinhas, através da coesão, porque elas estão ligadas, então é como se fosse uma cordinha. Eu vou estreitando o tubo e o tubo vai puxando a molécula de água. Agora, antes de começar a falar da save elaborada, eu queria mostrar para vocês como acontece o transporte de água e sais minerais dentro da raiz. A gente chegou a comentar um pouquinho quando a gente falou lá em raiz, mas eu vou comentar um pouquinho mais aqui com vocês. Então, dá uma olhada aqui no quadro, bate um print. Galera, esse aqui seria um corte histológico da raiz, Onde por fora eu tenho a epiderme, aqui eu tenho alguns pelos absorventes chamados de tricomas, tá? Essa aqui então seria a zona de absorção, a zona pilífera da raiz. Eu tenho uma região aqui que é chamada de córtex ou parínquima cortical. O que, que vai acontecer? Eu tenho uma região bem aqui que ela é chamada de endoderme e tem é, um reforço, rico em suber, rico em suberina, um reforço da endoderme, que é chamado de estria de Caspari ou estria de Caspari, tá? Que a gente já vai comentar um pouquinho como acontece. Aqui, mais internamente, eu tenho a região medular, e aqui eu tenho o chilema. Mas como é que a água e os sais minerais, eles vão passar daqui de fora até chegar no chilema? Tem duas vias, galera. Uma via a gente chama de simplasto, então anota isso aqui, e a outra via a gente chama de apoplasto. O que quer dizer via simplasto? Se as substâncias como água e sais minerais, elas vierem apenas por dentro da célula, por osmose, por difusão, só por aqui, olha, uhul, transporte ativo, até chegar no estilema, a gente chama isso aqui de via simplasto. A gente diz que é uma via intracelular. Porém, água e sais minerais também elas podem ir entre as células. Eu até dei uma exagerada aqui, mas uhul, contornou as células, tá? Elas é chamadas de via apoplasto. A via apoplasto é uma via intercelular, uma vez que intercelular quer dizer entre as células. Mas não sei se você percebeu, é tanto o simplasto como o apoplasto, eles vão diferenciar aqui na região cortical. Porque, olha, vai aqui, passar por essa região, por dentro da célula, e aqui entre as células. Porém, galera, quando chega na endoderme, os dois eles se igualam. Quando chega na endoderme, obrigatoriamente os dois, tanto quem estava por simplasto ou apoplasto, tem que passar dentro da célula, ou seja, tem que passar por dentro da endoderme. Quem é que obriga isso a acontecer? Sabe quem é? É a estria, que a gente chama de estria de Cáspere. Eu queria que você olhasse essa imagem que está aqui no lado, mostrando algumas células, células da endoderme, e ao redor, como um reforço dessas células da endoderme, tem a estria que a gente chama de estria de Cáspara. É como se fosse um reforço, como se fosse um fiozinho que está ao redor da célula. O que, que vai acontecer? Esse reforço deixa as células muito unidas, então acaba não tendo espaço entre as células. Então mesmo que a substância venha por via assim, plástico, por dentro da célula, essa substância vai ter que passar por dentro da endoderme, por dentro da célula da endoderma, e mesmo que venha por via apoplástica é entre as células, obrigatoriamente vai ter que passar também por dentro da endoderme. Quem é que obriga a isso acontecer? É a estria de Cáspore. Kennedy, por que isso acontece e cai em prova? Isso acontece, galera, para que toda substância que entra na endoderma Endoderme vá direto para o cinema. Dessa forma, a condução ela fica mais eficiente, condução de água e sais minerais. Então, se vier em prova, dá uma olhada para cá, as estrias de Caspari, toda a substância atravessa obrigatoriamente a endoderme. Então, passo antes poderia vir por dentro de célula ou ao redor de célula, mas entrou na endoderme, devido à estria de Caspari, vai passar obrigatoriamente por dentro da endoderme. Agora dá uma olhada nessa sequoia gigante aqui no lado, galera. Algumas podem chegar até 115 metros de comprimento. E alguém pode me perguntar, E, Kennedy, como é que uma sequoia desse tamanho, 115 metros de comprimento, ela vai conseguir absorver a água da raiz até uma folha lá em cima? Será que é pela teoria da pressão positiva da raiz, que diz que a água lá entra e empurra o líquido para cima? Seria impossível ter essa pressão tão grande para empurrar 115 metros. Aí, plantas de grande porte, entra outra teoria, que é a teoria da sucção, sucção, olha, adesão-tensão, também chamado de teoria de Dixon. Essa teoria, basicamente, vou explicar para vocês, galera, mas basicamente, ela, ela diz que isso ocorre, a água ela consegue subir tão alto assim, devido à transpiração foliar. Lembrando, galera, que a transpiração acontece principalmente na folha através de uma região chamada de estômato. A gente já teve aula sobre isso. Então, se você quer em prova, transpiração é por causa da transpiração estomática. Aí você vai marcar que está certo, tá? Então, o que vai acontecer? Segundo a teoria de Dixon, o Dixon ele falou que quando a planta que está lá no alto ela transpira, ou seja, ela perde água na forma de vapor. Outra coisa que você não tem que errar em prova, da é importância também saber os conceitos. Para a planta, principalmente, transpirar é perder água na forma de vapor. Porque perder água na forma líquida, a gente não chama de transpiração. A gente chama isso de gutação ou sudação. Enquanto que a transpiração é feita pelo estômato, a ela é feita pelo hidatódio, tudo isso a gente já estudou. Então voltando, daí é importante para a gente não errar em prova, tá? Então segundo a teoria de Dixon, ocorre a transpiração pela folha, a folha ela perde essa água, então dá uma olhada para cá. E como ela fica sem água, lembrando que essas nervuras que tem aqui dentro da folha, elas são também vasos condutores, como exemplo o xilema, O que, é que vai acontecer? Como fica um espaço sem água... A, a folha tende a puxar mais água. Só que, galera, se ela puxa uma água que está próxima dela, a outra, essa aqui vai ficar acabando. Puxou para cá, vai ficar sem água. Então ela vai puxar próxima, que vai puxar próxima, que vai puxar próxima, que vai puxar próxima. Traduzindo, o Dixon falou que quando transpira uma, uma área, fica sem água, ela sempre sai puxando toda a água que está embaixo. É como se fosse uma cordinha puxando. E aquele de... Como é que é possível a água ser puxada? É possível, porque se você estudou em capilaridade, existe o que a gente chama de adesão e coesão. Lembrando que adesão é a capacidade de, da água ela grudar na parede, no caso de substâncias sólidas, como no caso do chilema. E a coesão quer dizer que cada molécula de água está intimamente ligada com a outra. Então se eu puxo uma molequinha de água só, eu saio puxando todo mundo como se fosse uma cordinha, galera. Então essa cordinha é a força que a gente chama de força de sucção devido à transpiração. Olha esse conceito que eu vou colocar aqui, que eu espero que você anote e bate um print. Então teoria da sucção, adesão-teção, teoria de Dixon, ela fala assim... A perda de água, bora com toda a calma do mundo, a perda de água pela transpiração, lembrando que é a transpiração foliar, transpiração do estômago, perder água na forma de vapor, gera uma força de sucção. Então, ela perdeu a água, ela vai puxar a água que está próxima dela, que a outra vai puxar a próxima, que vai puxar a próxima, e assim por diante. Uma força de sucção sobre as moléculas de água. Por que tem essa força para puxar? Porque existe adesão e coesão. Puxando as como uma corda em estado de tensão. Como a gente está puxando no estágio de tensão, por isso que a gente chama da teoria da tensão também. Tensão. Galera, quando a gente diz que a raiz, lá na pressão positiva, empurra a água para cima, essa pressão é chamada de pressão positiva da raiz. No caso da teoria de Dixon, cuidado, teoria de Dixon, que é a teoria da tensão, a gente chama isso aqui de pressão negativa feita pela folha. Na verdade, a é pressão negativa no xilema. Por quê? Como está puxando aqui, olha agora, de cima, de cima para baixo, estou puxando, a gente, diz, a gente diz que gera uma pressão chamada de negativa. Então se cair em prova, a teoria de Dixon, a teoria da transpiração, a teoria da adesão-coesão, ela consiste basicamente na transpiração que puxa, faz uma sucção foliar, puxa as outras moléculas de água como se fosse uma corda e essa pressão que existe dentro do xilema a gente chama de pressão negativa. Eu só queria dar uma reforçada aqui no lado para vocês, dar uma olhada nessa folha, que quando a transpiração ela tá baixa, transpiração baixa, tá, galera? Principalmente à noite ou de manhã cedo, a planta geralmente ela pode perder água na forma líquida. Esse processo a gente chama de gutação ou sudação. Lembrando que não é feita por estômato, e sim é feita por uma célula chamada de hidatódio. Lembrando que para acontecer também a gutação ou sudação, é muitas vezes quando a umidade relativa do ar ela está alta, então não esquece. Umidade relativa do ar alta, baixa transpiração e geralmente solo altamente bem hidratado. Dessa forma, a planta ela pode perder água na forma líquida. Outra coisa importante também a se falar sobre a seiva bruta é que, dá uma olhada nessa figura aqui no lado, é quando você ganha uma flor, já caiu até em questões de prova, que o correto é você pegar a base lá do caule de uma flor ou de uma planta, qualquer um buquê de flores, e cortar a base do caule para depois você inserir na água, tá? Já vem algumas questões, mas se a gente for ver pela condução da seiva bruta, isso está errado, galera. O correto seria, na verdade, cortar essa ponta, tem que cortar para melhor conduzir, sim, mas dentro da água. Então o correto é você ganhar uma flor, você dentro d'água e lá cortar a pontinha dela, lá, a base dela, para melhor condução de água, água e sais minerais. Por quê? Porque se você faz diretamente no ar, o ar, ele pode entrar através da condução, através do xilema, formando bolhas de ar, e isso quando você vai colocar na água, pode impedir essa condução, e a flor ou a folha tanto faz, a planta que você tem aí pode morrer mais rápido, tá? Vários experimentos já foram feitos que pode ser realizado essa condução. Uma vez se você pegar uma flor, cortá-la dentro d'água e jogar tinta na água, você vai perceber que depois a flor ela pode ganhar a coloração da água. Isso mostra que existe a condução de seiva bruta. Agora que a gente já falou muito de seiva bruta, a gente vai falar sobre a seiva elaborada, galera. Dá uma olhada pra cá. Seiva elaborada transporte pelo floema, olha. Então, transporte de seiva elaborada, que é a famosa seiva orgânica, tá? O que é isso, Kennedy? Fluxo bidirecional. Olha, o meu professor me ensinou que o chilema... Ele sobe, tá? Ele sobe e o floema ele desce. Xilema sobe, floema desce. Porém, galera, questão da Fuvest, questão até recente da Fuvest, tinha uma alternativa dizendo lá que o floema, a condução dele é bidirecional. Olha o que eu tô te explicando. No ensino médio, você tem que tomar cuidado. Tem questões que podem considerar o floema apenas Sendo produto da fotossíntese e descendo. Kennedy, está dizendo que o floema desce. Não tem outra questão para eu marcar. Você vai marcar essa. Então, galera, tem que saber jogar com as provas. Mas se tiver uma alternativa, que ele só desce. Outra alternativa, que ele desce e sobe também. Você vai marcar a bidirecional, que é a mais atual. Você pode encontrar em questões antigas, dizendo que o floema ele apenas desce. Mas, galera, eu já até falei numa aula anterior... Que o floema, ele geralmente produto da fotossíntese, ela desce para ser distribuído por toda a planta. Mas durante uma floração, na época de floração, na época de produção de frutos, quando a planta ela precisa de bastante açúcar, o floema pode subir sim, levando o açúcar para cima. Então o correto hoje, mais atual, por isso que é importante, sempre a biologia está se atualizando, é o floema ser um fluxo bidirecional, tá galera? Principalmente por transporte ativo principalmente por gasto de energia. Se cai em prova que o floema pode ser por difusão também, tá certo? Mas o floema principalmente é gastando energia. Outra coisa, transporta produto da fotossíntese. Outra coisa que os alunos erram também, que eu já falei numa aula anterior. Tem aluno que decora que floema só produz açúcar. Só tem açúcar? Não. É o principal, galera, a principal fonte de energia tanto para os animais, tanto para as plantas tá? Porém, não é só açúcar que é produzido na fotossíntese, é porque no ensino médio a gente estuda o metabolismo da glicose, na respiração, na fotossíntese. Mas já caiu uma vez em prova que o produto da fotossíntese poderia ser glicídios, lembra que glicídios é açúcares, proteínas, lipídios, etc. Tá certo, galera? Então o floema, ele transporta tudo isso, na verdade. Até água tem no meio, mas geralmente são substâncias açucaradas que a gente tem, tá? São células condutoras vivas, ao contrário do estilema que vai ser morto aqui pra gente. Então são vivas. E eu tenho duas células, basicamente, são as células crivadas e elementos do tubo crivado. Dá uma olhada, bate um print, bora para a próxima aula. Agora, se lá na seiva bruta existe a teoria de Dixon, também chamada de teoria da tensão-coesão, Aqui na seiva elaborada existe a sua teoria também, cuidado com isso em prova. Dá uma olhada pra cá, começa batendo um print para esse quadro. Então olha, existe a teoria da seiva elaborada, também chamada de teoria de Ernst-Musch. Também chamada de fluxo de massa, também chamada de pressão. Cuidado galera, teoria da seiva bruta é chamada de tensão. Enquanto que a teoria da seiva elaborada é chamada de pressão. Eu vou te mostrar aqui. Pra você entender esse experimento aqui, seria muito importante você, do outro lado, anotar, desenhar esse experimento. E tudo que eu for falar agora, você anotar também. Porque para você entender esse experimento, você tem que entender um pouquinho de difusão e um pouquinho de osmose. E eu vou relembrar vocês. Eu sei que tem muita gente que poderia chegar aqui. Kennedy... Vai ensinar o experimento, mas eu não lembro o que é osmose. Eu não lembro mais o que é a difusão. Então, em prova, ele pode mostrar esse experimento e cobrar difusão e osmose. A gente tem que saber, tá, galera? Então, primeira, como é... primeiro, como é que funciona esse experimento? Como é que eu poderia fazer esse experimento em casa? Então, dá uma olhada. Você teria que pegar dois vasilhames, duas vasilhas, tá, galera? Encher de água. Então, vou pegar duas vasilhas e encher de água. Essas duas vasilhas, elas têm que estar interconectadas através de um tubo, beleza? Duas vasilhas, encho de água, e elas vão estar interconectadas através de um tubo. O que é que eu vou fazer também? Eu vou pegar dois balões, olha, primeiro balão, segundo balão, e eu vou introduzir dentro dessas vasilhas de água, porém, esses balões também, eles estão interconectados através de... De um tubo. Onde é que esse cara ele quer chegar? Vou te mostrar aqui, com toda a calma do mundo. E um desses balões aqui, ele encheu de açúcar. E o outro balão, ele não colocou nada de açúcar. O açúcar que foi escolhido na época por ele foi a sacarose, tá galera? A sacarose é um tipo de dissacarídeo e ele encheu aqui. Não sei se você lembra, olha, que aqui eu deixei uma diferença de concentração. E se você lembrar lá da difusão de soluto, difusão de soluto, sempre vai de quem tem mais para quem tem menos. Quem tem mais é chamado de hipertônico, quem tem menos é chamado de hipotônico. Então, pela teoria da difusão do soluto, quem tem mais, no local que ele colocou aqui sacarose, vai ser transportado o soluto daqui para cá. Então, isso aqui é pela teoria da difusão. Mas tem água também. Como tem água, a gente tem que trabalhar também com osmose. Então, se a gente for pensar em osmose, galera, lá na osmose, lembra, a água sempre vai para aquele que está mais concentrado. No caso, a água vai para o hipertônico. Se você tem essa dificuldade ainda, você tem que assistir a minha aula de osmose, a minha aula de transporte passivo, tudo bem? Então, olha, a água vai para o mais concentrado. Enquanto que esse cara aqui vai perder água, porque ele vai estar tá menos concentrado. Por que ele vai perder água, galera? Porque olha o que vai acontecer. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo esse experimento. Como esse cara aqui está mais concentrado, ele começa a sugar essa água. Porém, galera, aqui antigamente só tinha soluto. Se eu tenho água, se eu começo a sugar água, sugar água, vai ter um momento que essa água com esse soluto, eles vão começar a subir. E nessa que eles vão começar a subir, eles vão começar a levar o soluto para o outro lado. Ou seja... A água, ela vai provocar uma pressão, não é tensão aqui. Ela vai provocar agora uma pressão. Por isso que a gente diz que essa teoria do fluxo de massa é teoria da pressão. Então, olha, de novo, eu tenho mais soluto. O soluto, ele puxa a água. A água acaba levando essa água e soluto até essa outra região. No final, o objetivo aqui é ficar na mesma concentração. Na planta, isso não acontece. Nunca fica na mesma concentração. Enquanto que a água, ela é perdida aqui e ela acaba indo daqui para cá. Por que ela acaba indo daqui para cá? Porque como aqui está sugando água, vai querer mais água. Então acaba puxando para cá. Se ele te perguntar, galera, essa teoria, ela mostra basicamente como acontece a condução do floema e do chilema. Se você for pensar, aqui seria sugando a água, sugando a água de um local, poderia ser, até ser a pressão positiva da raiz, no caso aqui, tá? Pressão positiva da raiz. E aqui eu estou conduzindo, através de uma pressão também, o floema, que seria essa teoria dele. Lembrando, se ele analisar e ele perguntar quais partes da planta isso está acontecendo, qual é o local que tem mais açúcar, que está acontecendo a produção de açúcar? Fala para mim. É o que a gente chama de fonte. A fonte seria a folha. A folha. Então, o local onde está acontecendo. Qual o local que está recebendo o açúcar? Esse local a gente chama de dreno. O dreno, nesse caso aqui, seria a raiz. Então, sempre numa planta vai existir a fonte e vai existir o que a gente chama de dreno. Nesse caso aqui, como é que eu poderia cobrar em prova? Eu poderia dizer que num experimento natural, a tendência é essas concentrações elas se igualarem, porque vai açúcar para lá, e a tendência é ficar a mesma quantidade de açúcar nos dois. Mas por que no vegetal isso não acontece? Sabe por quê? Aqui sempre vai ter mais açúcar. Por que aqui sempre vai estar mais concentrado e dessa forma puxar mais água? Porque essa aqui é a fonte. A planta não para de fazer fotossíntese. Como ela não para, sempre vai ter mais açúcar aqui. E o açúcar que vai para lá vai ser consumido, que vai ser consumido por toda a planta. Então dá uma olhada nisso aqui, é dessa forma que você tem que interpretar em prova. Agora deixa eu te mostrar a mesma coisa, só que em outra figura que já caiu em prova. Dá uma olhada para cá, galera. Então bate um print disso aqui. Eu vou tentar te mostrar com toda a calma do mundo. Vamos imaginar que esse aqui é o chilema, Tá? O chilema, lembra, ele sai aqui da raiz até a folha. E o que está subindo aqui pelo chilema? A está subindo a água. Então imagina que isso aqui, olha, essa setinha aqui que eu estou mostrando para vocês, é a água que está subindo. Porém, o chilema e o phloema, eles estão intimamente conectados. Lembrando, galera, que o chilema fica na parte mais interna e o floema fica mais na parte de fora da planta. O que pode acontecer? Deixa eu tentar te mostrar com toda a calma do mundo como você poderia interpretar. Você que já teve aula de Floema comigo, você já estudou que tem aqui o que a gente chama de crivados, placas crivadas, tem crivos aqui, buraquinhos. Aqui no lado, elemento do tubo crivado, aqui no Floema, você já teve essa aula. Ao lado do Floema existe uma célula companheira. Para que serve a célula companheira se perguntar em prova? Lembra, galera? As células do floema são células consideradas vivas, porém, tem algumas organelas aqui, sabia? Porém, não tem núcleo, mas é célula viva. Porém, que alimenta essa célula já que ela não tem núcleo, não tem essas outras estruturas? É a célula companheira. A célula companheira que vai alimentar a célula do floema. Como? Dá uma olhada pra cá. Existe uma célula fonte que tem o que a gente chama de cloroplasto, tá? Então existe parte na planta que tem cloroplasto que fazem fotossíntese, principalmente na folha. E o produto da fotossíntese, que principalmente é o açúcar, olha o que vai acontecer. Esse açúcar, que são essas bolinhas aqui, eles vão ser conduzidos da célula fonte até a célula companheira. Então, de novo... Aqui vai ser produzido fotossíntese, então vou ter aqui, olha, açúcar, que vai ser conduzido daqui pra cá, olha, até a célula companheira. Dessa forma, a célula companheira também passa o açúcar para essa região. Porém, galera, essa região aqui, ela fica hiperconcentrada, ela fica hipertônica. E o que é que acontece? Por osmose, a água, ela sai aqui do xilema aqui de cima, no caso... Esse xilema lá em cima, bem aqui, olha, lá na folha. Lembra que lá na folha tem aquelas nervuras? Aqueles nervinhos que tem na folha é o xilema e o floema. Então eles estão em, é, conectados, galera. Então pode, lá na folha, a água ela passar para o floema. E o que, é que vai acontecer? A água passando, no caso aqui por osmose, para o mais concentrado, ela vai pegar esse floema, essa água que vai pegar o açúcar, e vai começar a fazer uma pressão, e vai começar a empurrar ele para baixo. No caso aqui, a gente conhece como floema, ele descendo. Por isso que a gente chama de pressão. No caso aqui, subindo poderia ser a, a teoria de Dixon, e aqui no caso, descendo, poderia ser a teoria de mush. Não esquece, a teoria da pressão. Então a água, ela estaria pressionando, então aqui está indo água, e também está indo a seiva orgânica. Nesse caso aqui vai ser... O floema, tá? A água está provocando uma pressão, vai trazendo aqui para baixo até onde, Kennedy? Até chegar numa célula que a gente chama de célula dreno. No caso, pode ser a raiz. Nesse caso aqui, lembra? A raiz ela vai precisar de água e ela ou pode ser outra parte da planta e vai precisar também de açúcar. Então, estou levando aqui um caso aqui vai diminuir a concentração e a água ela pode naturalmente voltar e assim dessa forma. Por todo o corpo da planta agora que você sabe tudo de seiva elaborada eu vou te mostrar que algumas vezes a seiva elaborada ela pode ser interrompida pelo processo que cai no vestibular chamado de anelamento do floema ou anelamento de malpig então dá uma olhada pra cá galera é importante você desenhar isso aqui bater um print anotar e depois fazer exercício tá anelamento do floema ou de malpig algumas vezes cai em prova que, que consiste nisso o nome é anelamento porque consiste em eu tirar um anel, que pode ser ou do galho, já vi em prova, ou do caule. E quando eu tiro esse anel, o que, que acontece, galera? A casca da árvore, principalmente quando tem meristema secundário... Lembrando que tem meristema secundário, você que já estudou nas minhas aulas anteriores, eu tenho o que a gente chama de periderme. O problema é que a periderme, galera, ela está intimamente ligada com uma região chamada de córtex, e com o floema. Então, quando você tira a casca da árvore, que em si é a periderme, você acaba arrancando o floema. Então, se você fizer isso, bora primeiro, fizer isso no galho, o que, que vai acontecer? Você tira o floema da planta. Se você tira o floema, chilema continua? Continua. Então a planta continua tendo água e sais minerais, ela faz fotossíntese, porém o floema ele não consegue mais descer. Aí ele fica acumulado aqui. No caso do galho, eu vou ter mais nutrientes nessa região. Os frutos vão ser maiores e mais doces. Então tem determinados é, agricultores que eles fazem isso para poder ter um fruto mais doce. Então ele faz num galho específico, tá? Agora, se eu fizer isso no caule, o que, é que vai acontecer? Quando isso faz isso no caule, lembrando, galera, algumas vezes cai em prova que é arrancado a periderme e o floema. Já vim em prova dizendo que é arrancado periderme e córtex floema. Então isso pode acontecer no caule, tá? Vai ficar aqui um pouco mais cheio, olha aqui olha como tá, como fica essa região cheia de nutrientes. O nutriente não consegue chegar à raiz. A planta ela vai sobreviver por um tempo? Vai, porque ela tem nutrientes de reserva, mas logo depois ela chega à morte. Então o anelamento de malpigue, o anelamento do floema, pode levar à morte da planta. Calma que a botânica tá terminando, então eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!